E aí galera, tudo bem com vocês? Olha só quem tá aqui. Hoje eu invadi o canal do Descomplica pra falar um pouquinho contigo que fica desesperado. Só de ouvir falar no Enem, na USP, na UFRJ. Então se tu é esse tipo de aluno, fica nesse vídeo que ele vai te ajudar muito. Fala galera, tudo bem? Eu sou a Natasha, sou professora de História aqui do Descomplica. Hoje a gente tá aqui para falar sobre um assunto que vocês pedem muito. 10 estratégias que te levam à aprovação no Enem e em qualquer vestibular. Bora lá? E o que, que o Felipe tá fazendo aqui? Será que ele veio só para aparecer na abertura? Claro que não, né? Felipe Araújo é youtuber de educação e ele sabe muito sobre estratégia de estudo. Então ele tá aqui para conversar sobre esse assunto com a gente. Oi Felipe, tudo bem? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória pra gente te conhecer melhor. Então, pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Araújo, eu sou estudante de odontologia e eu também tenho um canal no YouTube que eu compartilho dicas de estudo. Hoje o canal conta com um público de mais de meio milhão de estudantes, só que antes disso, antes de eu ter um canal de educação, eu tive uma trajetória, eu tive que percorrer um caminho. E eu acho que essa trajetória ela é totalmente condizente com o sucesso que eu canal vem hoje. Eu sou de uma cidade chamada Campina Grande, que fica no interior da Paraíba, conhecida também como a cidade do maior San João do mundo. Pra vocês que não sabem, é a cidade de Juliette. Sabe Juliette, bebê? Juliette era quase minha vizinha. Durante toda a minha vida eu fui aluno de escola pública, e infelizmente eu não tive um contato tão bacana com o ensino público porque eu venho o um ensino precário. A escola que eu era totalmente defasada, então esse contato com o ensino público não foi tão bacana. Resultado disso é que eu concluí o ensino médio sem saber fazer uma conta de divisão. Se chegasse alguém e dissesse, olha Felipe, tu tem que fazer essa conta, senão tua mãe morre. Mãe ia morrer e não sabia fazer aquilo. Por conta disso, para conseguir entrar na universidade eu tive que estudar tudo do zero. Eu não sabia nada, então eu tive que construir o conhecimento. Além disso, eu vim da família que ela é humilde. Minha família não tinha condição de pagar um cursinho pra mim. Se pagasse o cursinho, a gente ficava sem comer. Então eu tive que estar tudo sozinho, do zero e em casa. Ao longo dessa minha trajetória, eu consegui desenvolver algumas metodologias de estudo. Metodologias de estudo essa que fizeram com que fosse aprovado no Enem. Inclusive, eu até gosto de brincar que foi boa essa minha preparação em casa porque eu consegui trabalhar com o que eu tinha. Como eu não tinha muitos recursos, eu peguei aquele recurso que eu tinha... E aproveitei o máximo dele. Hoje no meu canal, compartilhei essas dicas de estudos. Só como eu falei pra vocês, pra conseguir compartilhar isso, eu tive que percorrer um caminho. Eu tive que ter uma trajetória. E se eu soubesse e tivesse estratégias bem definidas, o meu percurso ele teria sido bem melhor. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Beleza? Felipe, eu acho muito importante você falar isso porque essa é a realidade de muitos alunos. E vários fazem essa pergunta. Cara, por onde eu começo? Conta pra gente quais foram as suas estratégias, o que você acha que é importante para começar a estudar. Então, Natasha, acho que o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar, porque isso tem é um impacto direto na nossa preparação, é que a gente deve escolher o curso antes de começar a estudar. Legal. Eu sempre falo isso para os alunos, né? Porque às vezes eles começam sem ter ideia do curso e aí você fica sem direcionamento. É a partir do curso que você escolhe o que você vai estudar mais, o que você precisa focar, né? Sim, com certeza. Até porque a forma que a gente usa para um curso é diferente da outra. A forma que eu vou chegar para Medicina, para, sei lá, Direito, Engenharia Civil, vai divergir vai ser diferente. A gente não aplica a mesma estratégia para todos os cursos. Existe um fator que faz com que isso aconteça, a forma de avaliação da universidade. Cada universidade vai ter uma forma de avaliar o aluno. A gente tem um testadinho que tem várias fases, que tem provas específicas. Quando a gente fala de Enem especificamente, basicamente a gente tem duas formas de avaliação. O aluno pode ser avaliado, a tua nota pode ser avaliada, por meio de média aritmética simples e por meio de média aritmética ponderada. Então, Felipe, você falando isso, eu lembro dos alunos, né, que a gente conhece ao longo da, das nossas salas de aula e muitos deles passam por isso, assim, ah, sabem que querem medicina, tem certeza absoluta. Mas não escolher a universidade, né, e escolher a universidade é muito importante nesse processo. Pois é, Nath, e muitos alunos nem sabem como são avaliados. Resumidamente, como eu acabei de falar, a nota do aluno pode ser avaliada por meio de média aritmética simples ou ponderada. Quando a instituição avalia a nota do aluno por meio de média aritmética simples, basicamente ela vai pegar todas as notas que ele teve na prova, a nota de natureza, de humanas, de linguagens, de redação e de matemática, vai somar todo mundo e dividir por 5, que é o número de áreas da prova. O resultado dessa continha vai ser a tua nota final, a nota que tu vai utilizar para concorrer àquela vaga. Por outro lado, existem algumas instituições que avaliam o aluno por meio de média ponderada. Nesse caso, como o próprio nome sugere, a gente vai ter um ponderamento, a gente vai ter pesos. Então basicamente ela vai fazer o seguinte Vai somar todas as tuas notas Só que a depender do curso, cada nota daquela vai ter um peso diferente Se eu quero direito, eu vou ter uma nota diferente Um peso diferente Se eu quero medicina, eu vou ter um peso diferente Em alguns casos isso é bem complicado Porque a gente tem uma distância muito grande Para humanas a gente tem peso 5 E pra, sei lá, natureza a gente tem peso 1 um. Então tu concorda que a prioridade que a gente vai dar pra natureza E para matemática, humanas vai ser totalmente diferente? Eu tô passada, chocada Meu Deus Deus, Jesus... Felipe, mas aí eu tenho uma pergunta. Aonde a gente encontra essas informações? né? Que média o Enem vai usar? Enfim, como é que ele usa a nota? Como é que a gente sabe disso? Simples demais, Nath. Pra gente conseguir esses dados, basta a gente ir pro termo da adesão. E o que seria o termo da adesão? Basicamente é um documento que diz o seguinte. Olha, Felipe... Para entrar na minha universidade, em tal curso, vai precisar dessas notas. Essa nota vai ter esse peso, essa outra vai ter esse peso, enfim, é um documento que vai dizer isso para a gente. Para encontrar esse documento, basta a gente fazer o seguinte, vai lá no Google e coloca termo de adesão e do lado da universidade que tu quer entrar. Termo de adesão USP, UFMG, Federal de Santa Catarina, Federal Fluminense, enfim. Ao pesquisar, tu vai clicar no primeiro link e tu vai ser direcionado para o site que tem o termo de adesão da universidade. Então, nesse termo, tu vai descer e vai procurar a tua universidade. Ao encontrar ela, ela vai estar bonitinho os pesos que precisa para cada área. Legal, galera. Então, assim, se vocês estão estudando para o Enem ou para qualquer vestibular, é importante procurar o termo de adesão. Cola no termo de adesão que você vai fazer toda a diferença sua estratégia de estudo. Então, pessoal, além de você saber bem o curso que você quer fazer, além de você escolher a universidade, saber como o Enem usa a sua nota, né, que peso cada área de conhecimento tem, é muito importante que vocês tenham uma rotina. Digo isso porque não adianta estudar um diazinho e parar. O grande segredo do sucesso né, nesse percurso rumo à aprovação é, sem dúvida nenhuma, a regularidade. É preciso estudar todos os dias, ou quase todos os dias, vai depender da sua realidade, né? O mais importante é que você tenha uma regularidade, que você consiga criar um cronograma de estudo e segui-lo. Outra coisa importante, não adianta fazer um cronograma mirabolante, inalcançável. É fundamental que o cronograma de vocês, ele seja algo que se encaixe na sua realidade, que, que atenda às suas necessidades, ele precisa ser de acordo com o tempo que você tem disponível, com aquilo que é mais importante né, no seu processo de estudo, para a sua aprovação. Então, crie um cronograma realista e siga esse cronograma. Isso faz toda a diferença. Felipe, vou aproveitar para te perguntar. Quando você estava estudando para vestibular, você tinha cronograma? Como é que você fazia? Sim, na minha rotina eu tive um cronograma, e eu costumo dizer que ele foi a minha bússola. Foi quem auxiliou toda a minha preparação. Ele realmente quem me dava o norte. E quando a gente fala de cronograma, o que muitas pessoas pensam é que tudo que está no cronograma a gente tem que ver. E não, quando a gente pega cronogramas gerais, a gente realmente tem que desenhar o nosso estudo. A gente tem que ter noção de que a gente não vai ver tudo que está no cronograma, mas a gente tem que utilizar o cronograma para traçar melhor a melhor linha de raciocínio para a gente atingir o nosso objetivo, que é entrar na universidade. Uma outra coisa que eu sempre vejo, Felipe, não sei se você passou por isso já, tem gente que faz cronograma e acha que ele é fixo, assim, eu preciso seguir o mesmo cronograma até o final. Não necessariamente, né? O cronograma ele pode ser adaptado. Pode ser que você é, siga estudando, veja que aquele cronograma ele tem o que melhorar, e você vai aparando arestas, vai, enfim, né? Adaptando o cronograma ao desenvolvimento do seu estudo, você não acha? Com certeza. O cronograma é quem tem que se adequar a gente. Não é a gente que tem que se adequar a ele. Depois que vocês estiverem com o cronograma pronto, é importante priorizar aquilo que tem mais peso de acordo com o curso desejado. Então, assim, prioriza o que é mais importante na composição da sua nota. Ah, Nath, mas e se meu curso não tiver peso? Como é que eu faço? Aí é importante que vocês criem uma estratégia né, para levar a nota, para que essa nota fique mais alta. Exatamente. Nesse caso, a ordem de matérias que vocês devem priorizar é a seguinte. Redação, Matemática, Natureza, Humanas e Linguagens. Essa é exatamente a ordem que vai te dar maior ponto por questão acertada. Outra coisa muito importante nesse processo é que vocês criem um círculo de estudos. O que, que é isso? É importante que vocês estudem a teoria, ou seja, né, assistam as aulas, que vocês dediquem um tempo para fazer resumos ou para fazer a leitura do resumo. Isso vai de cada um. Depois é importante né, exercitar. E depois dos exercícios, tem um diagnóstico. O que, que eu estou errando? O que, que eu estou acertando? Para definir como é que vão ser feitas as revisões. Esse passo a passo ele deve permear todo o cronograma de vocês daqui até o vestibular. E aí, pessoal, uma coisa muito importante. Cada um tem um tempo diferente. Quem começou a estudar faltando um ano para o Enem vai ter uma estratégia. Quem começou a estudar faltando seis meses vai ter outra. E tudo bem, não tem problema. O fundamental é que você tenha controle sobre o seu tempo, que você saiba exatamente quanto tempo você tem e que estratégia você vai traçar nesse período. Então, pessoal, a última estratégia está na redação. Como assim? Se você ainda não sabe o curso que você quer, se você ainda não escolheu a universidade que você deseja cursar, é muito importante que você foque na redação. Em primeiro lugar, né, porque ela pode aumentar muito a sua nota, um bom desempenho na redação é crucial. E, além disso, né, exercitar a redação pode te ajudar né, na interpretação das outras questões. Então, você tá mandando bem na redação e tá, né, conseguindo um instrumento que vai te ajudar a interpretar os textos da prova de humanas, da prova de linguagens. E aí, vocês sempre fazem várias perguntas pra gente. Pensando nisso, a gente abriu uma caixinha de perguntas para o Felipe me ajudar a responder. Bora lá, Felipe. A primeira pergunta que eu tenho para você é da Cami. Olha só, ela perguntou. Dar ênfase nos estudos do que eu sou boa e pesa na minha nota ou no que eu sempre tiro nota baixa, o que é melhor? Então, Caminho, a tua prioridade e o que realmente tu deve dar importância é aquela matéria que vai dar o maior peso para a área que tu quer. No entanto, isso não quer dizer que tu vai deixar do lado daquelas matérias que vão te dar menos nota. No ENEM a gente precisa de equilíbrio, até porque há alguns para pra gente conseguir concorrer àquela vaga a gente precisa de nota mínima em algumas áreas. Então de nada adianta a gente ter uma nota muito boa naquela área que é a nossa prioridade e servir nessas matérias, porque nem pra concorrer àquela vaga a gente pode. Felipe, eu vejo isso acontecer muito. A pessoa tem muita dificuldade em matemática, não é uma área importante para ela, ela acaba deixando de lado. Não pode, né? Com certeza não. A outra pergunta que a gente tem aqui é do Kuan. Olha o que ele falou. Como estudar? Porque eu tenho muita dificuldade nas formas de estudo. Nunca precisei estudar, não sei qual forma é melhor ou mais eficiente para mim. Acabo gastando mais tempo formulando meios de estudo do que realmente estudando os conteúdos. Então, quando nesse caso, quando o aluno nunca estudou e ele precisa estudar, eu gosto de indicar que ele siga uma série de tarefas. A primeira e a principal é a organização. Eu sempre indico que na noite anterior, ele pega um papelzinho uma caneta e organiza o que ele vai fazer no dia seguinte. Então pega aquele papel, amanhã eu vou estudar Biologia e Geografia. Por que eu vou estudar de Biologia e Geografia? Então pega aquele papelzinho e anota. Biologia eu vou estudar Tecido Muscular. Geografia eu vou estudar Transgênicos. Então coloca naquele papel... E além de colocar as matérias que eu vou estudar, eu coloco os outros afazeres que eu vou fazer naquele dia. Vou no mercado, vou arrumar a casa, vou lavar os pratos. Enfim, faz realmente o planejamento do teu dia. Pronto, chegou o momento de estudar, o que eu faço? Eu vou separar um material bacana, pode ser um livro, uma videoaula, uma apostila. Enfim, eu vou separar esse material que eu vou estudar e vou folhar ele. Vou dar uma olhada rápida no material. Essa olhada ela tem um intuito diagnóstico. o um intuito de mostrar pra gente qual é o comprimento do assunto. Por exemplo, nesse caso que eu citei, o aluno ele vai estudar biologia, tecido muscular. Ele pega o conteúdo de tecido muscular e ele passa o olho pelo conteúdo. Ele vai ver que ele vai ter que estudar tecido muscular liso, tecido muscular esquelético, tecido muscular estriado cardíaco. Enfim, ele vai ver o que ele precisa estudar. Com base nisso, para o aluno que nunca estudou e vai começar a estudar, ele com uma técnica de estudo chamada pomodoro. Essa técnica, basicamente, o aluno vai fazer o quê? Vai pegar o tempo de estudo dele e vai dividir esse tempo de estudo em blocos. Fazendo isso, ele consegue se organizar melhor, ter foco e concentração. Isso é legal, né, Felipe? Porque é legal a gente saber que assim o estudo é algo que você constrói aos poucos. Então, por mais que ele nunca tenha estudado, ele pode começar devagarzinho, devagarzinho e com o tempo. Ele vai pegando ritmo, vai pegando consistência para conseguir o que ele quer, que é a aprovação. Então, galera, com base em tudo que a gente conversou nesse vídeo, eu preparei uma listinha. Então, se prepara a hora do print. Escolha qual curso você vai fazer, escolha qual universidade que tu quer estudar, descubra como a universidade vai avaliar a tua nota, descubra quais áreas de conhecimento tem o maior peso para o teu curso, Cria uma rotina de estudos, faça um cronograma, Prioriza os assuntos certos, desenvolva um ciclo de estudos, controle teu tempo e foca na redação. Gente, fala sério, curtiram as dicas? Espero que sim. Se você curtiu esse vídeo e se as dicas forem úteis, não deixa de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Lembrando também que lá no site do Descomplica, a gente tem uma série de outras dicas nas aulas do Guia do Estudo Perfeito, que são basicamente para ensinar vocês a estudarem melhor de forma mais eficiente e conquistarem a tão sonhada aprovação. Aqui embaixo tem link na descrição para vocês assinarem, beleza? Felipe, muito obrigada pela sua participação, eu adorei as dicas, elas são muito úteis. Queria te pedir também para deixar pra gente, né, o seu canal no YouTube, suas redes sociais, pra galera que ainda não te conhece. Eu que agradeço o convite do Descomplica. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E para quem quiser ver um pouquinho dessa cara, vai lá no meu canal. O meu canal compartilha muito conteúdo educativo, então a gente tem dicas sobre ENEM, sobre a própria universidade, então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do que eu compartilho, corre lá. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e valeu! Gente, um beijo enorme vamos juntos conquistar essa aprovação. Beijo! Aparecer aqui de novo, pessoal. Hoje não vai ser fácil me mandar embora daqui, mas eu só voltei pra dar uma dica pra vocês. Se vocês não sabem como desenvolver uma redação em tão perdidos, aqui do lado tem um vídeo que vocês vão aprender tudo do zero. Então, clica pra assistir.